Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o momento é muito difícil, muito delicado e que nós lamentamos. Quero me dirigir a todos os ouvintes deste site né, para dizer e pedir desculpa, aproveitar o momento tão difícil é, que a Aragaças vive politicamente falando e pedir desculpa é, por todos os fatos noticiados na mídia a nível mundial, podemos dizer assim. Não nacional, porque hoje o mundo é globalizado. Dizer que a posição do vereador Duda, neste momento atual, continuar da mesma forma. Não digo a nem que seja uma postura de oposição, mas sim de independência. Até mesmo porque tomarei as minhas convicções, as minhas decisões, conforme as minhas convicções, é, como vinha fazendo ultimamente. A partir do mês de junho, eu me reuni com o prefeito e me coloquei dessa forma. O prefeito que ora é afastado. E dessa forma continuarei, até mesmo para poder ajudar. Eu creio, quero crer que uma casa, um parlamento onde a democracia é, é o regime que rege um país, tem que ter a oposição, tem que ter vereadores, tem que ter parlamentares independentes, para que os mesmos não falem só das coisas boas que estão tá acontecendo, até mesmo porque nós sabemos, vivemos a Agaça, temos 50 anos que moramos nessa cidade, sabemos das suas reais necessidades, daquilo que o povo precisa. Por isso, não pode ter um parlamento onde a sua unanimidade é, tem... É, é, medo de falar aquilo que o povo vive, aquilo que o povo reclama. Então, dessa forma, a partir de agora, continuarei independente neste parlamento para que eu possa é, sentar com o prefeito, com as minhas intuições e colocar. Se ele quiser tomar é, ciência, quiser tirar proveito dos meus discursos, das minhas falas, dos meus recados do povo da rua ele vai tirar proveito, senão tomarei as minhas, as minhas decisões, tomarei as minhas medidas cabíveis conforme a lei me ampara, porque foi para isso que o povo me conduziu a esta casa, para que eu continuasse com o meu trabalho de fiscalizador que ora eu estou. Por isso, eu continuarei o meu posicionamento de independência. Quero agradecer pela pergunta, muito bem lembrado e quero dizer que continuarei adotando a mesma postura e diga-se de passagem, foi um dos motivos no qual me tornei independente no prefeito anterior, até mesmo porque, conforme eu disse, quando estava me dirigindo e pedindo desculpa a todos os munícipes da minha cidade, porque nós pregamos que, a partir do momento em que essa atual administração ora com este prefeito que aí está sendo afastado, tomasse posse, Aragaças teria uma política, é, uma política municipal de esporte voltada para, realmente para a juventude, para que nós pudéssemos, através do esporte, ajudar socialmente o nosso jovem e as nossas crianças, com escolinha de iniciação esportiva nos bairros, Escolinhas de iniciação esportiva Em todas as modalidades Essa é uma bandeira que eu não me canso nunca Até mesmo porque eu gosto sempre de enfatizar isso Que eu nasci do esporte Tanto politicamente como, como caráter Como homem A minha vida toda foi no meu envolvimento com o esporte Por isso eu me considero um homem de bem Então eu devo tudo isso ao esporte Então eu não vou mudar A minha convicção que o esporte ajuda Que o esporte tira do mundo das drogas Que o esporte dá um direcionamento a qualquer cidadão por isso vou cobrar como vinha cobrando e, se, e, e, e tinha é, um dos motivos no qual eu é, tive uma, várias desavenças com o prefeito que hora foi afastado, por isso vou sentar com o prefeito, colocar as minhas ideias vou cobrar vehementemente que o esporte a partir de agora tome uma nova direção, porque da forma que está não pode continuar, se for para continuar do jeito que está, ele não terá meu apoio de forma alguma, vou estar combatendo para que políticas pública de esporte para a nossa juventude. Veja bem, é importante a sua pergunta, mas também é importante esclarecer a toda a população, e principalmente os desportistas. O vereador tem o papel de legislar, fiscalizar e cobrar orçamento para ser designado para aquela determinada área. Nós fizemos a nossa parte, que é designar é, a liberação de recursos para que seja gasto e investido no esporte. Infelizmente, e o que culminou neste afastamento é a total ingerência do, do, do, do, do prefeito que ora foi afastado. Infelizmente, nós não podemos aqui querer tampar o sol com a peneira que. Aragaças não viveu nada no esporte, não teve nada de investimento nesse atual mandato que ora termina e que está culminando em 10 meses de administração, lamentavelmente. Então, nós temos que a partir de agora, conforme esse prefeito que está entrando, tentar colocar na cabeça dele que só o esporte muda as ideias, só o esporte muda o cidadão. Por isso, nós vamos cobrar não só essa verba liberada, mas outros investimentos na área do esporte.